Um fone de ouvido. Quem será que deixou aqui? Vou levar ele comigo. Vai que é de alguém da minha escola. Fone legal. Oi amiga, aonde você conseguiu esse fone? Acho que vou comprar um pra mim, ele é bem chamativo. Na verdade, eu não comprei, eu encontrei ele jogado no chão. Agora eu tô com ele, até aparecer o dono, já que é tão chamativo. Mas eu conto melhor depois, agora vamos pra aula. Mas que sem graça. Ele nem toca música. Encontrei um botão aqui. Pronto, acho que agora vai. Mas o que acabou de acontecer aqui? Espera, uma data, 1989. Será que a Sarai viajou no tempo? Não, eu só posso tá ficando doida. Quem, quem é você? Onde é que eu estou? Eu sou o Dylan, e você está na frente do maior fliperama da história da humanidade. Fliperama? O último fliperama dessa cidade fechou há 10 anos atrás. Espera, em que ano estamos? Espera, você não sabe em que ano que é? É 1989. Você tá bem? Sim, tem certeza que estamos em 1989? Claro que sim, uns 20 anos depois do homem pisar na lua. 20 anos? Meu Deus! Sim, 20 anos? Aí, cadê o Dylan que não chega? Espero que aquele bicho não esteja com outras mulheres. Oi Dylan, oi menina com o Dylan Olá, meu nome é Sarai Nome legal, vocês sabiam que o homem nunca pisou na lua? Sério de novo isso? Ah é? Por que a bandeira não se mexe? Por que as sombras? Por que não há estrelas? A bandeira não se mexe porque ela tem um astro de metal segurando para se si vista. Sobre as sombras, a luz solar reflete no chão da lua criando sombras diferentes. E não há estrelas porque elas foram de dia. Cadê essa menina? Ela esqueceu que eu tenho carro e que ia comigo? Imagina ela em uma prova. Ela ia chegar 30 minutos depois do começo. Ah, quer saber? Eu cansei. Eu vou ligar pra ela. Que música brega é essa? Agora tem que ir. Você sabe como a Luna fica brava quando eu chego atrasado? Meu celular tá tocando em é 1989. Eu preciso atender. Alô? Quem é? Desligou. Me espera. Se meu celular tocou, é porque eu não viajei no tempo. Eu vou estar em um lugar Vitage. E não em outra época. Desculpa te interromper, mas onde fica a rua LC 15? Eu sei aonde fica. Fica aqui perto. Eu posso te levar lá mais tarde. Bom, olha só, ele tá aqui com outras mulheres. Eu vou ficar vigiando eles daqui. Parece que ele gosta da menina de roupa rosa-choque. Bom, não importa, ninguém pode roubar ele de mim. Sarai, vem aqui. Escuta esse MP3. Aquela garota vai me pagar. Eles não podem ficar juntos. De acordo com o que você disse, aqui é a rua Lc15, o lugar onde você mora. É estranho, eu nunca vim aqui, mas é bom porque nós podemos ficar juntos como amigos. Não, essa não é a minha rua. A minha rua só há prédio, não casas. É muito estranho. Tem certeza que estamos na rua certa? Certeza absoluta. Gente, tenho que... minha mãe me mata se eu chegar tarde em casa. Boa sorte encontrando sua casa, Sarai, e boa noite pra vocês. Já sei, vou ver no meu celular. Oh, não. Eu estou mesmo em 1989. Quer saber? Não me importo se a Sarai desintegrou. Foi amassada ou sumiu? Eu quero tentar também. Vai que ela realmente viajou no tempo e eu não tô doida. Espera, isso é um portal? Ela viajou no tempo! E eu vou... também. Porque você quer saber onde ela tá? O que era isso que você estava segurando? Eu vou te contar, mas não conta pra ninguém. Mesmo que você não acredite. Eu vim do ano de 2021 e estou presa aqui. O, o que é isso? A sua roupa. Ela mudou! Quem é você? Não importa. Você tem rancor da Sarai. Tá na cara, Furacote.